Oi gurias, tudo bom? Tô aqui pra gente testar um produto juntas. Hoje a gente vai falar sobre o BB Cream 10 da Mab Hair. O BB Cream 10 tem uma fórmula com um blend de ativos especiais como o D-Panthenol e aminoácidos que proporcionam benefícios que agem de forma instantânea. A dica do Marco Biagi é que ele seja usado de acordo com a necessidade do cabelo. Cabelos que são mais porosos precisam de mais produtos e cabelos que são mais finos e mais lisos precisam de menos produto. Ele deve ser aplicado na palma da mão, feita a fricção e passar nos fios e aí pode finalizar ou secar o cabelo. Eu já testei esse produto logo após lavar meu cabelo, então eu o lavei e apliquei ele nas pontas como se ele fosse um finalizador. Não vi muita diferença, ele de fato deixa a textura um pouco mais hidratada, mas não é aquela uma coisa incrível não tem nada de muito especial então hoje eu decidi testar aqui com vocês como ele funciona fazendo babyliss faz muito tempo que eu não faço então eu vou passar ele no cabelo eu tô com o cabelo seco lavado aqui então eu vou passar ele no cabelo e fazer o babyliss e aí depois eu conto para vocês quanto tempo esse babyliss durou e se realmente fez alguma diferença na para segurar os cachos no meu cabelo meu cabelo não segura a caixa normalmente eu faço e amanhã já não tem mais nada então é, vamos ver quanto tempo esse produto me ajuda a ficar com os cachinhos e bora lá pro banheiro para fazer isso Vim mostrar para vocês como que ficou o meu cabelo. Hoje já é o dia seguinte. E ontem eu, te, eu gravei para vocês o take com os cachinhos, que eu fiz os cachinhos de fato. E agora eu vou mostrar como é que ele ficou. Agora, depois de eu ter dormido, de eu ter já passado praticamente um dia inteiro com o cabelo assim, já ter fechado quase 24 horas. Não ficou! <risos> Meu cabelo tá normal, aqui embaixo ficou um pouco mais o, o cacho, mas aqui embaixo ele sempre é mais ondulado mesmo. E do outro lado, ficou aqui na ponta só um cachinho, uma voltinha. De resto, não tem nada. Aqui ele ficou meio estranho, ó, que era onde estavam os cachos. Aí ele ficou meio bizarro, assim, ficou com umas bordas, um tortinho Mas não adiantou, não segurou o cacho no meu cabelo. Então, não deu pra mim, diz que é pra, pra, pra resultados imediatos, instantâneo, e não foi. E me, eu usei o Babyliss na temperatura 180, que o meu dá pra regular. E nem assim, então não sei se eu usaria de novo, se eu testaria de novo, talvez para um dia que eu precise sair com o cabelo encaixado ou modelado e que eu não precise que ele se mantenha assim até funcione, mas para um cabelo que eu preciso que dure mais dias não deu certo. Se tu gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal. Se tu tem alguma sugestão de vídeo ou tu quer ver eu testando algum produto específico, comenta aqui embaixo que eu volto a trazer para vocês. Se tu sabe como usar esse produto de outro jeito, que ele funcione melhor, me conta também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!